Salom, bracha, Misheniknas, Adar, Marbim, besimcha. Adar é o mês da alegria. Há uma ideia espetacular que diz no livro do Alekah V'Alevuv que o principal trabalho nosso no mês de Adar é se fortalecer midad e a característica do bom olhar, e principalmente em Purim. O Arizal diz que os 12 meses do ano estão relacionados às 12 tribos de Amisrael e ele diz o Benemir diz que o Shevet Naftali está relacionado ao mês de Adar o Shevet Naftali está relacionado ao mês de Adar quem é o chefe de tribo de Naftali citado na Torá o nome dele é Ahira' Ben Enan. Ahira, dá para dividir a palavra e dizer, dizer Ahvereia, irmão e amigo. ben Enan filho de Enan, que, que, Inan, Inan de Ayn, que ele tinha um bom olhar, ele foi o último a sacrificar na inauguração do Mishkan. Teve 12 dias de sacrifícios, os 12 chefes de tribo trouxeram sacrifícios idênticos todos os dias. E eis que o Ahirá ben Enan, o chefe de tribo Naftali, trouxe por último. Por quê? Ele tinha Ain ele tinha um bom olhar, não tem problema, deixa eles primeiro, deixa eles fazerem a deles, podem se antecipar, ele tinha essa amidade Ain e o Mazal, o signo do mês de Adar, é peixes. Os peixes está escrito sobre eles que não domina sobre eles, ainará, porque eles estão embaixo da água, ninguém enxerga. Isso para nos ensinar que a base e a essência do mês de Adar é ter um bom olhar, se fortalecer em ver as coisas boas e menos olhar as coisas negativas, seja sobre nós, seja sobre o próximo. Vamos começar pelo próximo. Todo mundo fica olhando, o fulano ganhou isso, ganhou aquilo, ele tem uma casa assim, um carro assado, ele comprou uma casa na praia, comprou no montanha, e qual é o problema? A gente acaba, infelizmente, invejando, invejando quando isso não vai nos atingir, é dele, se ele tem, parabéns para ele, é sinal que ele merece, que a Shem deu para ele, que, labriúta! Que use isso com saúde. É mais fácil a gente solidarizar-se com um amigo nas horas difíceis. Mas diz o Gaon Mivilna, nós temos que participar com ele também nas horas alegres e se alegrar com ele. Isso é mais difícil ainda. Se alegrar nas coisas boas do próximo. Que seja bem para ele, olhar bem para ele. Ele tem, quando acabou, tomara que tenha mais. O que, que isso vai me afetar? Ao contrário... Eu olho bem para ele. A Shem vai olhar bem para mim. O Rav Galinsky diz o seguinte. Está escrito nos dez mandamentos. O último mandamento é Lotachmod. Lota não cobiçar. E sobre o Lotachmod está escrito na Torá. Não cobice si, Esposo do seu amigo. Os animais dele. Os bens dele. A esposa dele. E depois termina a Torá. Asher Lirecha, e tudo o que ele possui. Pergunta a Rav o, o seguinte... Se a Torá já falou à esposa, já falou dos bens, já falou dos animais, já falou... O que, que falta? O que, que é esse vejol? O que, que é esse tudo que ele tem mais? O que, que isso inclui? Ele fala assim... Você quer? Você está olhando que tudo que ele tem? Olha os, os problemas que ele tem também. Você quer pegar os problemas de saúde que ele tem? Os problemas financeiros? Talvez que ele tenha os problemas com os filhos, outros... Você quer? Pega o pacote todo. Se colocar na tua frente o pacote dele inteiro e o teu pacote, com certeza você vai escolher o teu pacote e não vai querer a o do outro. Então não olhe só as coisas só o que ele tem. Olhe também, ele tem problemas. Por isso nós temos que ter a A sobre o próximo. Olhar bem para o próximo. Querer o bem dele. Se alegrar nas alegrias dele de verdade, de coração. Agora vamos falar um pouco... Como olhar para nós positivamente. Eu tenho um copo de água aqui na mão. Não sei se dá para ver na câmera. Metade cheio, metade vazio. Você vai perguntar para alguém. Este copo está cheio ou vazio? Se você perguntar para um otimista. Ele vai te responder. Ele está meio cheio. Se você perguntar para um pessimista. Ele vai te dizer. Está meio vazio. Então, também, tudo depende do ponto de vista como a pessoa olha a vida? Em vez de ficar murmurando e reclamando da vida o tempo e todo, que tal você dar um olhar positivo sobre as coisas? Olhar o que tem de bom o próximo. Uma vez, um, uma pessoa mandou para um grande Rebbe, falando para ele: olha, reclamando, pedindo para mas ele está reclamando, nunca vi uma coisa boa na vida. O rabino respondeu na carta para ele e falou para ele, olha, você tem Baruch Hashem, está me contando que você tem uma esposa, você tem filhos, você tem família, e você diz que você nunca teve nada de bom na vida? Isso é ser mal agradecido. Hashem te deu tanta coisa boa. Porque que você não olha as coisas boas que ele te deu? Uma história que eu vi, que eu achei fantástica, que vale a pena escutar de como nós temos que focar nas coisas boas. Não quer dizer que a gente está fugindo dos problemas. Não quer dizer que não existem problemas. Não, nós temos que enfrentá-los, mas saber olhar os pontos positivos na nossa vida em que a gente pode aprender deles alguma coisa. A história conta que uma professora, uma vez, mandou um bilhete para casa. Querida mãe, a sua filha não se comportou bem hoje. Favor, tomar providências. Assinado a morar a professora. A filha trouxe para casa, a mãe olhou, assinou o bilhete e colocou um sorrisinho na folha e devolveu para morar, para a professora. A professora, quando recebeu isso, não entendeu o que a mãe quis dizer com esse sorriso. Quando ela se encontrou com ela numa das reuniões de pais que teve, a professora foi tomar satisfação com esta mãe e perguntar para ela o que, que a senhora quis dizer com isso. Ela falou para ela, olha, eu vim te agradecer. Sobre o quê? O que, que eu fiz? Você só me deu elogios. Você quer ver? Pega o bilhete. Querida mãe. Querida. Quer dizer que eu sou querida para você. Mãe. Eu sou mãe, Baruch Hashem, quantas mulheres por aí que querem filhos e não têm? A sua filha, uh, já tenho filha crescida, Baruch Hashem, não se comportou bem hoje. Ah, hoje ela não se comportou bem, quer dizer que até hoje ela estava bem. Então você, tá bom, ok, então vamos tomar providência sobre o fato de hoje. Mas isso não exclui o global, o geral, de que foi bom. Então vamos olhar o ponto positivo é mesma coisa você pergunta esta folha branca às vezes tem um ponto preto você pergunta para alguém, o que, que você está vendo aqui se a pessoa for pessimista você vai dizer, estou vendo o ponto preto aí, mas a folha inteira está branca olha o que é bom agradece a Shem o que é bom a pessoa tem a obrigação de louvar e agradecer a Shem todos os dias basta abrir todo dia ou as berachot da amidah e vê quanta coisa boa você tem e que você deveria agradecer ao Bodeolam, em que teu corpo funciona perfeitamente. Quando você sai do banheiro e você fala xereatzar, Agradece que o está te dando saúde. Agradece que você tem filhos, que você tem família, que você tem parnassá, que tudo que você Tá bom, tem problemas, todo mundo tem problemas, mas foca as coisas boas. Isso é a mensagem do mês de Adar e se a gente notar todas as mitzvot de Purim estão ligadas com isso. Primeiro, Mishloach Manot mandar presente para os amigos. Olhar bem próximo, amar o próximo. Matanot Leevyonim olhar o pobre, ver as suas necessidades, tentar consolar ele, olhar bem ele. Ler a Megillah está escrito na Alhaki de preferência. Temos que ler a Meguila em público grande para mostrar um, confraternização, união, amizade isso e por último, saudade Purim, saudade você convida os amigos, convida a família, festeja, olha bem o próximo, essa é a grande mensagem que nós temos de Mês de Adar, de Purim, que nós devemos estar sempre focando no positivo, focando no que é o bem do amigo, no bem nosso, para o nosso próprio bem, para a nossa vida, para a gente viver de uma forma melhor, de uma forma mais positiva, com olhar positivos. Purim Sameach para todos.